Eu vou colocar aqui para vocês, aqui, tá? Para vocês terem uma visão aí do, da plataforma aí. Ok? Então, ó, essa é a plataforma, tá? Do curso. Ó o pastor Nild Newton aí. Aí, pastor, tudo bom? Então, é uma plataforma padrão do Hotmart, né? Quem tem curso no Hotmart já está acostumado com esse, com esse layout, tá? É... Senhor M. Duas perguntas. Esse curso vai ter aula de notas de passagem, preenchimento e uma música, utilizando escala, etc. Quem tem o curso, um do senhor, pode fazer esse curso expresso? Pode. É, esse curso eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E vocês vão ter uma ideia do, do conteúdo. É, como eu falei, ele é um curso mais prático, tá? Então, assim, ele não é um curso... É, muito teórico, entendeu? A ideia é a seguinte, ó, tá aqui a técnica, a gente aplica assim. É essa que é a ideia desse curso, tá? Então, mesmo quem é aluno do curso de teclado online, pode vir nesse curso aqui, que vocês vão aprender também. O que que acontece? Módulo 1, um, eu fiz aqui, é, aquele básico que tem que ter, né? Porque se uma pessoa que nunca tocou teclado entrar nesse curso aqui, ela consegue aprender do zero também. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho é, aquelas aulas básicas, tá? Só que aqui, como eu falei, né? não é por campo harmônico, tá? Aqui a gente vai trabalhar por tipo de acordes, ok? Então, ó, vou dando uma passada aqui pra vocês, aqui, tá? Já já eu dou um play aqui, ó. Agora é que você já tocou tá os acordes maiores com a mão direita, nós vamos tocar os acordes. Maiores. Ó, eu vou tocar aqui Dó maior, aqui já estou tocando. Então, eu me preocupei muito com essa questão, tá? tá? É, da didática da pessoa dele. conseguir Sim. entender até uma, uma outra coisa que eu sempre recebi a mensagem é de deficientes visuais né pedindo para eu falar o nome das notas em, na, em cada mão entendeu então nesse curso aqui eu tomei esse cuidado de falar mão esquerda dó e sol mão direita dó mi, sol justamente para atender também é, o pessoal aí que é deficiente visual tá então assim Vou dar uma passada rápida aqui, porque minha intenção é ir lá para as partes mais legais, né? <risos> então, aqui, ó, tá vendo? Troca de acordes, tudo mais, ok? É, já peguei aqui, ó, logo no início a gente vai tocar uma música, tá? Já aplicando, então assim, você não precisa é, se aprofundar muito para começar a tocar, Ok? Já, já eu leio as mensagens aí, gente. Segura aí. Ó. Alguém me perguntou de arpejo. Já tá aqui, ó. Logo de cara um arpejo, tá? Arpejo menor, tá? Então, ó. Tem até aqui o exercício então, aqui, conforme eu estava explicando. Três e... Bem explicadinho quatro, o arpejo, tá vendo? Vamos lá. Eu quero chegar aqui num vídeo que eu mandei hoje, pro pessoal. Ó. Aí eu peguei aqui um dedilhado e já apliquei numa Agora música, Agora nós vamos tá? pegar um Trum, e dois, Três Três 3 ver ah, aqui a próxima próxima aula aqui, ó, essa aqui. Consegue tá? tocar? É. Então, logo de cara e... a gente já vai começar. Aí o que que acontece? Eu tô usando aqui ó. o pedal sustento. Eu solto o pedal. Tô segurando ainda, ó. Fui pro próximo acorde quando Deixa eu começar. Acho eu que tá a música. conseguiu fazer isso aqui, tá? Aqui, gente. Shake. Né? Eu sei de 3 4. Explicando um, aqui, ó, pegando um dedilhado dois, básico, tá? 3 e a gente quatro, vai tocar o mi menor. 2 3 4. Dó. Um, tá vendo? Tá bem simples dois, aqui, ó. 3 Mas só que agora no começo, Sol, do curso, um, o curso todo já tá tocando. 2 3 4 e o um ré. 1 2 3 4, ok? Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória Beleza? Aí tem essa, tem outra música aqui. Tá com, ainda aqui pensando no iniciante, né? Agora, que essa aula aqui é que eu não vou poder colocar ela aqui no YouTube, senão vai bloquear o vídeo do YouTube, tá? Mas aqui eu peguei aqui a música aqui da Júlia Vitória, aqui, ó, de dentro para fora peguei a cifra e eu fiz uma análise de como interpretar a cifra e tocar, entendeu? Isso aqui é algo que eu nunca tinha feito, entendeu? É algo novo, tal tá? Deixa eu ver quanto daria para usar aula. um arpejo 16 minutos aqui. Nessa aula eu vou mostrar como que você vai ler a cifra, como que você vai dedilhar na cifra, entendeu? Então assim, é algo Realmente novo que eu não havia feito ainda, tá? Então eu tô pegando ali uma música cifrada, tô mostrando como que você encontra o tempo dos acordes ouvindo a música original. Então você pega a cifra, pega a música, encontra o tempo, encontrou o tempo, quais dedilhados eu consigo usar. Então essa aula ela vai trabalhar isso, tá? Vamos lá, continuando. Acordes invertidos, aqui eu fiz algo bem interessante que é o quê? A forma mais fácil do mundo de se fazer acordes invertidos, tá? A minha intenção aqui é que não fique nenhuma dúvida, ok? Lá no curso de teclado online, eu passo todas as formas de fazer acordes invertidos. Aqui eu passei uma forma ultra facilitada. Como eu falei, é expresso, né? Só tem que assistir, sair tocando, tá? Deixa eu adiantar. Escala maior com a mão direita. Formação de campo harmônico tá como descobrir o tom de uma música tá tem essa aula aqui Vamos passando aqui ó tétrades com sétima maior tétrades dominantes tétrades menores com sétima formação de campo harmônico tétrades com tétrades tensões como encontrar tensões tá vendo que ele tá sendo bem prático mesmo tá? Deixa eu ver aqui que eu quero, ó. Acordes ADD9, né? SUS4. Dedilhado sobre acordes. ADD9. Aqui já começa o que eu quero Agora nós vamos pra vocês, ver os acordes. Tá? Ó. Oh, aí faz. Hein? Não há Deus melhor. Oh. Viu? Normalmente vem assim, tá? Dó, sus, sus 4, 4 Dó. Aí vai. Fá, isso exemplo. aqui, eu tô explicando o quê? O que, que é um acorde SUS4, tá? E também como que funciona a resolução do acorde SUS4. Tá? Tem um movimento de resolução. Tô explicando isso aqui. aqui. Ok? Vamos para o add 9 aqui. Agora que nós estudamos os acordes, vamos adiantar aqui. 3. Que Eu quero pegar aqui o um negócio te... que eu mostrei pro pessoal hoje. Achei! Então eu peguei aqui uma um hino da harpa, tá? Que eu encontrei aí no YouTube. É, consegui extrair a voz da cantora. E eu peguei um exercício de dedilhado, tá? Montei um dedilhado bem certinho. E eu ensino como que você aplica esse dedilhado em cima da música. E como que você fraciona esse dedilhado em cima da música. Essa é Espero a Espero que você parte, tenha treinado. Tá, Vamos uhum. ver se eu acho. Vou fazer mais. Cá em cima... Dura. Tá... Preste Senhor, atenção, meu Deus. até a... ok isso aqui é um pedacinho da aula tá do resultado da primeira parte mas eu vou explicar o dedilhado detalhadamente como que eu fiz como que eu pensei tudo mais ok deixa eu ver dedilhado como tirar música de ouvido eu ainda vou gravar tá isso aqui é um dedilhado sobre é, usando colcheias né que foi o que eu mostrei ainda agora tá e aí aqui a gente ainda tem aqui umas aulas que eu vou gravar tá que é como tirar música de ouvido? Tá? Notas de passagem, leaks e frases, notas alvo, 251, um, sub 5 e rearmonização mais. Show cantando junto. Ele não pode ouvir saxofone que ele começa a cantar. Esse aqui é o fã do Davi, do saxofonista que tá tocando, que inclusive é esse aí, ó, do Quero Tocar Saxofone. Então, assim, esse aqui são hinos da harpa reharmonizados, ok? que eu coloquei aqui são 10 hinos, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver mais algum aqui. Ó, vou pôr aqui um mais rápido aqui, ó. Pra quem quer dominar as agilidades da vida aí, ó. assim isso aqui é um, um mini curso tá de hinos da harpa reharmonizados e a gente fez os arranjos aqui esses arranjos são do Davi Calisto né do do canal aí quero tocar saxofone que inclusive tá me acompanhando né é, a gente fez um arranjo eu e ele tá são 10 músicas né e eu explico toda a questão no piano tá aí cadê o 299 gente vamos lá Isso aqui é pra quem quer evoluir. Aí, ó, depois que a gente toca aqui o arranjo, eu explico, tá? Salto, tá? Poderia ser aqui, ó. Tá vendo? De certa então, assim, forma, os 10 é, arranjos da harpa reharmonizados... Aqui pra cá é tem perto. Tem a explicação, tá? Não é um negócio que você vai ficar tá bom? jogado, não. Tem, tem pro cifra, cifra, tem, tem playback, terceira, tem tudo, é tá? Perto. Então é isso, eu sempre tô procurando. Beleza? bom vamos voltar aqui para o teclado aqui deixa eu ver aqui então gente é isso tá é, vai dar por volta aí de umas 50 aulas aí entendeu é, como eu disse é um trabalho mais é, prático tá para você aí sair da Mesmice tá é, pegar a questão dedilhado eu tô com mais aulas que eu tô gravando isso aqui não é tudo tá? Eu tô gravando um monte de aula de dedilhado, tá aqui no meu editor de vídeo aqui. Além das aulas de dedilhado, eu vou gravar algumas aulas com ritmo e eu tô usando as músicas originais, tô tocando em cima, entendeu? Que é para pra pessoa que comprar esse curso, ela ter uma ideia de como fica na prática, tá? O objetivo é você ficar apto para tocar na igreja.